E aí galera da comunidade Xbox, beleza? Aqui é o Matheus, sou o criador do canal Black Sniper BR e meu canal é voltado ao público Xbox. Eu faço muitas gameplays é, com um jeito único, claro, com muita zoeira. Quero participar muito da é, Xbox Academy.